Nesta louca estrada de artista José Rico é quem pode pagar Milionário do Gustavo Lima Que o prefeito botou pra rachar do Gustavo Lima Que o prefeito botou pra rachar Mas nem existe universidade Na cidade onde eu vou cantar Sertanejo que é universitário Vem de longe pro povo ensinar Esta é a carreira que temos Depende de lei né. O contrato é com a prefeitura Todo mundo é quem paga pra ver O contrato é com a prefeitura Todo mundo é quem paga pra ver Bandeirante dos novos tempos, resgatando o projeto Rondon Vai levar o progresso adiante e comer caviar com Xandom Vai levar o progresso adiante e comer caviar com Xandom Ei, hey, milionário Ô, oh, José Rico